oi pessoal espero que com vocês esteja tudo bem que vocês estejam tendo aí uma boa renda extra com as dicas do canal hoje pessoal domingão 22 de maio 13 horas 16 beleza recarregando para você ver tudo em detalhe beleza aqui apresentando para vocês hoje o site ads mundial um site que vai te dar 10 milhões de satoshi só para você se cadastrar mas não se empolgue não você vai ter que vem em detalhes isso que eu vou explicar para você sobre esse 10 milhões de satoshi Beleza pessoal então aí você vai ter vai ter um investimento que é mínimo de 2 milhões de satoshi para investir no site você vai ganhar 12 por cento por dia durante 10 dias beleza então o total se você investir esse mínimo de 2 Milhões de satoshi você vai ganhar 240 mil satoshis por dia durante 10 dias. Beleza, pessoal, para se registrar é simples, mas eu quero mostrar para você aqui: ó, nenhum dia online tem ainda, porque ele entrou hoje no ar. O domínio dele na rede, beleza, tem apenas 10.824 contas e 1.091 10 bitcoins e 58 milhões de satoshi algumas frações aí beleza tem apenas 45 é, milhões de satoshis foram sacados porque o site ainda é novo beleza você pode ver na lateral aqui os depósitos que o pessoal estão tá fazendo depósito de 10 milhões vários de várias quantidades de, de depósito que o pessoal está fazendo beleza então vamos estar entrando aqui ó para fazer o registro aperta aqui em register beleza só apertar, eu já vou fechar essa aba, porque eu já tenho aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Tá aqui. Olha em detalhe, ó. O detalhe. Você vai ganhar 10 milhões de satoshis. Só que o lucro diário desse 10 milhões de satoshis, que não vai ter limite, não vai ter dia para acabar, vai continuar aí. Entendeu? Até o site ficar em atividade, você vai ganhar aí os lucros de 10 milhões de satoshi. Só que tem então, um porém, você vai ganhar só 0,04%. Que é pouco, se você somar 0,04, nem é 0,40, é 0,04. Entendeu? e o investimento o depósito mínimo 2 milhões de satoshi você vai ganhar 12% por dia durante 10 dias isso vai dar é, 0,5% ou 50% por hora somando tudo vai dar 12% em 24 horas Todos os depósitos, todos os saques, quer dizer, são instantâneos, na hora, clicou, já recebe. Para se registrar, coloque é o seu nome de usuário, presta atenção nisso, nome de usuário aqui, beleza? O e-mail aqui, e aperte em Registro Now. Beleza, pessoal? Lembrando que o computador fica um pouquinho mais lento gravando a videoaula, beleza? Pronto, agora eu vou lá no e-mail, agora você tem que ir lá no e-mail, agora eu vou acessar o e-mail e ver lá, ok? Vamos estar vendo, recarregar esse e-mail aqui, ver se chegou já a confirmação. Se não chegou, você aguarde um pouquinho. Beleza? Vamos ver se já chegou. Esperar carregar, pessoal. Vamos ver. Aqui, horário de Brasília, são 13h19. Vou recarregar e vou voltar assim que o e-mail foi confirmado. Eu vou pausar a videoaula pronto voltando pessoal já tinha chegado só que tava no spam verifica o seu spam todas as caixas de entrada beleza olha aqui o e-mail esse nome vai ser o de o para mim entrar fazer o login eu tenho que mudar lá depois beleza pessoal então vou pegar aqui eu vou copiar ó esse daqui essa é uma conta que eu tô fazendo só para te mostrar beleza então acompanha em detalhe aqui ó esse aqui é só para mostrar não é minha conta mesmo beleza pessoal tá entrando aqui Pronto, já tá lá, vai ficar marcado. Se eu vou entrar com o login, o password assim é esse aqui, ó. Copia, opa, editar, desfazer aqui, copiar, cola, já faz o login. Beleza, pronto. Aqui dentro tá aqui, ó. Já tenho ativo, dá uma olhada: 10 milhões de satoshi ativo, já dando lucro pra mim mas só que vai ser esse lucro 0.04% que é pouco beleza então vamos aí ó para fazer o agora você vai ter que mudar a sua senha vem aqui edit conte você vai colocar outra senha né aqui você vai colocar um novo uma nova senha repetir a nova senha colocar o endereço bitcoin beleza você coloca aqui o endereço Bitcoin não vou colocar o endereço Bitcoin aqui beleza é só para mostrar para você coloca da sua carteira que é para você receber coloca aqui o endereço Bitcoin para press change e aguarde pronto aqui ó foi já foi trocada com sucesso a senha quer dizer que eu posso entrar agora com outra senha que eu criei beleza para fazer depósito aqui meio que depósito e vai fazer o depósito agora eu vou ir lá na conta pessoal a conta é que eu vou fazer o depósito na realidade esse só foi para mostrar para fazer hidral de fundo retirada vem aqui hidral fundos para fazer a retirada beleza aqui não tem nada quando tiver vai aparecer e vai aparecer a opção de sacar, lembrando que o depósito mínimo é de 2 milhões de satoshi, você vai ganhar por dia 240 mil satoshis durante 10 dias beleza pessoal? e é isso daí, é, vou estar indo para outra conta, vendo o horário aqui, dá uma olhada no horário é uma e uma né 13 horas e 20 22 aí dia 22 de maio vamos estar indo na outra conta aí Beleza, fechando aqui o e-mail. Pronto, aqui o horário certinho, o mesmo horário aqui para você ver tudo, beleza? Então vão aí, ó. Pronto, tá aqui, ó. Já fui e-mail que depósito. Vou clicar de novo para você ver. e que depósito. Aqui, ó, aqui, ó. Vou especificar que é o Bitcoin, vou mandar 2 milhões. E frações de, de Satoshi para cá, né? 2 milhões de satoshi. Beleza? Aqui eu crio um endereço para me enviar. E aqui os 2 milhões. Vou na carteira Coinbase lá do canal, beleza? E algumas vezes eu mostro, algumas vezes eu não mostro a carteira, beleza, pessoal. E eu vou tampar os valores totais. Assim, você só vai ver eu enviando esse valor, os 2 milhões. Os demais eu vou tampar por privacidade minha. Ok, vamos então lá. copia endereço aqui com cuidado viu? com cuidado, copia, arrasta, segura o botão do mouse, arrasta, copia, ele só copiar aqui, vai na carteira, vem, coloca o endereço aqui, ó, vê o início, vê tudo certinho, ó início e final, confere, vê lá, o 34 final é T, beleza, tá ok. Então agora eu vou vir aqui, vou pegar um montante aqui, ó, copiar montante com cuidado também lembrando que coinbase tem que trocar o ponto por vírgula vou aqui ó, cola aqui ó, montante aqui em cima troco como é coinbase, troco o ponto por vírgula beleza, agora eu vou enviar ok, enviou, confirma confirmou, beleza? agora a carteira eu já posso fechar ela não, vou deixar ela aberta por enquanto, beleza? foi enviado vamos ver em quanto tempo vai cair aqui ó horário se agora são é, uma né 13 horas e 24 vou recarregar para você ver que estou fazendo tudo você vendo beleza para não restar dúvida nenhuma beleza pessoal Oi pessoal voltando aí ó agora são uma e 44 beleza recarregando para você ver em detalhes carteira beleza já saiu da pendência aqui ó 2 milhões aqui ó já saiu da pendência quando saiu da pendência já tá aqui no site ó 2 milhões aqui vou recarregar para você ver beleza em detalhes tá aqui ó 2 milhões de depósito feito agora dá uma olhada somou tudo vai ter 12 milhões de satoshi lembrando que 10 milhões de satoshi foi o que eu ganhei se registrar esse vai dar para mim de lucro diário 0,04 0, 0, beleza? E o meu agora, o meu depósito de 2 milhões, vai render para mim por dia. Lembrando, o meu depósito de 2 milhões, que é o mínimo, vai me render por dia 12% de lucros diários. Quer dizer que eu vou ganhar 240 mil mil satoshis por dia posso fazer o saque dele todo dia beleza e é isso daí pessoal caiu aí na conta aproximadamente levou meia hora para você pode ser mais rápido tem que o quando tiver na pendência na carteira não vai estar ativo ainda na conta quando caiu meus definitivos saiu da sua carteira parou de estar pendente lá já vai estar ativo dentro do site Beleza, pessoal. E você percebeu aqui no site? Dá uma olhada. Ele é igual, pessoal. Ele é igualzinho assim: as cores, né? A maioria das cores, igual o Tembit. Eu tava imaginando assim. Não sei se é, né? Pode ser que seja o mesmo dono do Tembit. Entendeu? Se for, pessoal, o Tembit já tá 24 dias online, ele ficando 24 dias aí, pelo menos, né? Mais, né? Espero que fique mais, né? Mas esse site aí ficando mais aí, um mês online, dá pra gente lucrar bastante aí, beleza, pessoal? Para ser investidor, muitas vezes tem que ser muito doido, entendeu? Para lucrar, eu cansei de ficar lucrando, sabe? Pouquinho em falsetes, comecei a investir. Se você não tem aí seu satoshi para investir, dá uma olhada no canal, vídeo aula sobre o Foxbit. Lá você pode imprimir um boleto, lá para comprar frações, não precisa você comprar um Bitcoin inteiro. Você pode chegar que criar uma conta, você vai vender em na vídeo aula, beleza? Que eu não vou explicar aqui, para ficar, não vai ficar muito grande aí, que seja vídeo aula, beleza? Lá você pode comprar frações de Bitcoins e você pode pagar via boleto ou via transferência bancária doc ou ted beleza e você pode começar a investir aí no site de investimento leva dois dias para confirmar sua conta você envia nos seus documentos depois de dias de dois dias você pode já comprar o seu bitcoin ou as frações do bitcoin lá no foxbit começar seu investimento aí começar a ter mais lucros do que nas falsetas tchau tchau um forte abraço para todo você viu que está ativo que está eu fiz o depósito realmente você viu que tá tudo correto então qualquer dúvida vá também procure no site pessoal lá o faq lá entendeu faq eu vou pronunciar em português faq vai estar tá escrito f a que um e um q. procura que você vai ter algumas é, perguntas que você pode fazer para mim você pode encontrar a resposta lá beleza pessoal tchau tchau forte abraço a todos em vista se você quiser se você tiver aí sobrando, nunca se empolga em sites de investimento, tem um limite para você investir, beleza? E é isso daí, link na descrição direto para o site, você clicou e já vai para o site aí e pode estar ganhando 12% por dia. Deixa o seu like, compartilhe e se inscreva no canal se não é inscrito. Todos os links em abaixo do vídeo aí, logo em abaixo aí, você clica em mostrar mais, vai estar todos os links aí. Tchau, tchau, forte abraço, bons lucros para todos.